Você tá me brincadeira, né? Você vai ficar gravando 50 vezes. Não quero. Só você, por favor. <risos> não, é porque eu esqueci que eu tenho que Doutora falar. Tutaj, ela grava 50 vezes a mesma coisa. Não, não calma. Nossa, se tem que entrar na edição, olha. Aí depois é. Peraí, que já esqueci. Ah, ah, mano, você ficou três dias ali na frente não, assim, do espelho. Vai. Fala, Fala galera. galera, meu nome é Aline Santana e o meu é Fernando Silva E estamos inaugurando o canal Casei, Casei e me lasquei Bom, como eu sei que vocês ainda não conhecem a gente, não. a gente vai explicar um pouquinho sobre nós, né meu amor? Sim Nós estamos morando faz dois anos juntos, a gente teve muita dificuldade quando a gente começou a morar junto Então por isso que a gente está criando esse canal, se você está casando, se você vai casar ou se você pretende casar um dia Assista a gente, porque vai ter muitas dicas legais. Lembrando que nesse canal a gente vai falar sobre... Beleza! Terapia de casal. E viagens! Cães! Casa! <risos> <risos> Casa! Muito mais pra vocês aprenderem a, a ser um casal feliz. Vamos aproveitar esse vídeo também para mostrar para vocês como tudo começou. Bora, Bora lá. Amor, eu estava pensando da gente morar junto. O que, que você acha? Morar junto? É. Tem certeza? Tem. Ah, não sei se era uma boa ideia assim a gente morar já morar junto, entendeu? mas era. É uma ótima ideia, tipo, excelente ideia. Né? Foi é o que eu pensei. Nós vamos participar também do desafio Melios. Inclusive foi esse desafio que ajudou a gente a inaugurar. Incentivou a gente a poder estar inaugurando esse, esse é. canal no, no YouTube. Incentivou a gente a, a inaugurar esse canal. Porque, porque na verdade a gente... a gente já tá há um ano praticamente quase. Pra um ano para mais aí, já no, no trabalho, já tem alguns vídeos aí gravados, entendeu? E a gente não, não, não teve coragem, oportunidade ou sei lá o que para começar a inaugurar o vídeo e ir pra frente, entendeu? Isso daí foi um incentivo pra gente poder inaugurar o nosso canal, entendeu? Pra ver se a gente consegue dar uma alavancada aí através dessas pessoas que já estão aí há muito tempo aí já conhecidas aí na mídia. O que foi super legal essa ideia dessas blogueiras... Se disponibilizarem a ajudar quem está começando agora e essa empresa também a gente tem vem com esse blog com esse canal para vocês com muitas novidades muitas coisas que vocês vão se divertir muito vão dar muita risada vão ver muitas coisas engraçadas e eu peço que vocês é, coloquem em gostei né se vocês gostarem do canal aí e inscrevam-se lá embaixo e também votem se lá no Se inscreva, pra gente. não se esqueçam Exato de se inscrever assim. para receber atualizações. E votem também Clique lá no, gostei, no Melios E votem no Melio. Gente, muito, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito não percam os outros vídeos que vai ter muita novidade para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Uh! Uh! Tchau, até amanhã. Até, até amanhã. até amanhã, não. não. <risos> até, até. <risos> até o próximo vídeo. Um beijão e tchau. E e vira, e vira skin! E vira, let's skin.